A paz do Senhor, meus irmãos, esse aí é um, um pastor, entre aspas, por conveniência, por pura vontade do seu papai, Ailton José Alves, o gestor-presidente da IADPE. É um obreiro rejeitado tanto pela igreja, como pelo corpo de obreiros que suportam ele, mas jamais aceitaram. Se fosse pela vontade de Deus, irmãos... Talvez jamais seria sequer um diácono da igreja. Imagine um pastor e um vice-presidente. Então, esse cidadão aí é o reflexo do que a gente vem falando. Obreiros escolhidos, separados e consagrados por pura conveniência de uma gestão caída, de uma gestão opressora, tirânica e... E que esqueceu o que é Bíblia e o que é jejum e oração.